Paz do Senhor, irmãos, quantas vezes a gente quer pegar para alguém e não sabe por onde começar, né? Ou tem pessoas que estão na nossa vida há muito tempo e a gente quer falar de Jesus para elas, mas parece que falta uma estrutura, falta um, uma ferramenta mesmo, né? E nós que estamos debaixo da vinha com vida, nós recebemos então um material... Do Diles Stevens, desse novo projeto dele Que chama Sete Coisas Boas que Talvez Você Não Saiba E confesso que é mais uma ferramenta, mais uma estrutura Mas quando eu utilizei dela, me deu bastante resultado Na vida de pessoas que eu não sabia como chegar Pessoas que eu amo, estou com elas a vida toda Mas é, apesar de ser uma pessoa que fala de Deus e vive de Deus Não tinha muito lado, sabe? E isso me ajudou bastante Bem, para essa ferramenta você tem esse livro tem um PowerPoint que eu posso disponibilizar se você entrar em contato comigo, que pode te ajudar, né? Fica no celular, no PDF mesmo. E tem umas fichinhas que você também pode fazer a sua própria fichinha, tá vendo? Ela mostra aqui lugar pra colocar o nome de sete pessoas, que você vai estar orando por elas durante sete semanas. E aí você vai marcando se você já orou por elas, se você já evangelizou elas e se você já convidou. Esse convidou pode ser convidado pra célula, pro culto, pro encontro com Deus, tá vendo? Vou colocar aqui, aqui é o livro, aqui é a ficha. Você pode fazer essa ficha em qualquer papel, né? Eu achei esse bonitinho, mas a ideia é se organizar e ter ali algo visível para você estar tá se lembrando e se organizando para estar tá compartilhando essas verdades com essas pessoas. Pois bem, como fazer? É, o que é a mensagem, né? Vou começar por isso. Esse, o próprio livro, o PowerPoint, também é o resumo dele, também tem algumas imagens no Instagram que podem ajudar, e eu também fiz um vídeo pequenininho de dois minutos no máximo para cada verdade que você pode usar, é para mostrar algo para as pessoas, para levar para elas a palavra do jeito muito simples. Como que funciona? Você tem sete capítulos e cada capítulo tem uma verdade. Então, capítulo 1, um, qual é a primeira verdade? Não importa quem você é, você é muito amado. Isso já é impactante até para quem está né, vivendo com o Senhor, porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, o jeito que eu sou, eu não sou amado, ninguém me ama, ninguém me quer, ah, eu pequei, enfim, não importa quem você é, você é muito amado. Baseado em que? Aí você tem uma historinha, essa historinha vai te ajudar a criar um contexto para a pessoa, aqui ó, a figurinha do livro, né, para essa lição. Não importa quem você é, você é muito amada. Aí você tem uma historinha. Nessa historinha fala de uma menina que sempre quis ter o um amor da vida e conheceu um cara perfeito, maravilhoso, rico, top, da balada, e que pede ela em casamento e ela fica muito feliz. Depois da historinha, você tem a aplicação disso na palavra de Deus. O que, que seria? Você vira pra pessoa e fala, ó, oh, não tô aqui pra te contar só de um romance, de um cara que conheceu uma menina. Tô aqui pra te falar que tem alguém que ama você também, independente de quem você é, que também quer dividir um futuro com você. E que essa pessoa é muito mais maravilhosa que esse jovem dessa história. É, morreu de amor por você e continua te amando e não importa o que você faça. E aí vai falar que assim como o jovem era rico, Deus é dono de todas as coisas. Assim como o jovem era romântico, Deus morreu de amor por você. E aí... Assim como o jovem era bom de lidar, Jesus é uma delícia de se conviver, então vai falar sobre isso. E aí vem os versículos que embasam isso. Versículos muito simples até. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo, ne... que é aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Simples que eu quero dizer assim, não são textos grandes, tá? Por favor. E aí ainda tem um outro momento que é os pensamentos mais profundos sobre... E aí o que, que ele fala aqui? A, a própria natureza de Deus é amor. O seu amor por nós não é um amor emocional ou sentimental. É prático. O amor de Deus pela humanidade foi expresso através de ação. E não somente de promessas de afeto. E aí vem os dois versículos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco em Cristo que morreu por nós quando éramos pecadores. E o outro. Um amor maior não tem ninguém além disso do que dar a vida pelos seus amigos. E fala, Deus nos ama... Não somente em palavras, mas em atitudes. E aí você tem um pensamento mais profundo a respeito disso. E fim. Acabou a primeira lição. Acabou o primeiro capítulo, já passa para o segundo, que fala que não importa o que você tenha feito, há perdão disponível. Ou seja, qual que é a estrutura do livro, do PowerPoint, da ferramenta? Você tem uma verdade, você tem uma historinha curta e fácil de entender para exemplificar isso. Depois você traz isso para a realidade espiritual da sua vida com Deus. Tem uns três ou quatro versículos que baseiam isso na palavra do Senhor. E um pensamento mais profundo para te levar ainda mais a entender melhor como Deus age. No final, bem, você pode passar para o próximo, você pode orar com a pessoa, você pode perguntar o que ela pensa sobre isso. E assim você tem sete momentos, sete estruturas para liberar essas verdades para a pessoa. Então, o o sobre o que é, eu vou ler para vocês os... Os sete temas, ou os sete capítulos, as sete coisas boas que talvez você não saiba. Não importa quem você é, você é muito amado. Não importa o que você tenha feito, há perdão disponível. Não importa o que você fará no futuro, isso já foi levado em consideração. Não importa a área da sua necessidade, foi feita uma provisão para isso também. Não importa o que aconteça a partir de agora, todas as coisas cooperam para o seu bem. Não importa a sua fraqueza, a força divina é disponível. E não importa se você foi desprezado ou rejeitado, você nunca será esquecido ou abandonado. E então cada uma dessas sete verdades vai ter uma historinha e é bem simples, e essa historinha depois tem uma aplicação disso relacionada com Deus e um pensamento mais profundo, tudo isso embasado na palavra de Deus. Amém? É sobre isso, e é somente isso, é muito simples. Como fazer? Bem, você pode fazer isso como se fosse um evento de célula ou casa de paz, de modo que você vá, encontre com a pessoa sete vezes, e cada vez que você encontra com ela, você libera uma verdade, ora a respeito disso, conversa sobre isso. Você pode juntar com a pessoa uma vez só e liberar sete verdades para ela. Você pode emprestar o livro para ela ler se ela é uma pessoa que lê. Você pode mandar vídeos que já estão prontos por causa disso. Eu sei que eu fiz um de cada, mas eu sei que tem outras pessoas também fazendo. Você pode resumir cada um e mandar sua mensagem no WhatsApp. É, eu fiz uma carta para uma pessoa que eu amava muito relacionando isso à vida dela. É... Eu também já fiz, né, em relação a essa ferramenta, áudios. Cada dia eu mandava um áudio a respeito de uma verdade. É, tem os videozinhos. Então, assim, a forma de fazer isso, eu sugiro que o Espírito Santo haja através de você e te dê criatividade. Deus é criador de todas as coisas, então Ele vai te ajudar a ser criativo. E você vai olhar para aquela pessoa que você escolheu orar por ela, porque a primeira coisa que você vai falar é, Senhor, para quem que eu tenho que orar? Quem que eu tenho a evangelizar? Quem que eu quero levar a sua verdade? E aí você vai escrever o nome da pessoa. Quando você olhar para aquela pessoa, Deus vai te mostrar a forma melhor de fazer. Então tem gente que você pode encontrar todos os dias, ou uma vez por semana, que isso seja um processo, que isso seja somente pela internet. É, você pode fazer tudo de uma vez. O que realmente importa é que você passe essas verdades pra ela. Mostra um Deus que não é um Deus que castiga, é um Deus que ama. Que ele não espera que essa pessoa esteja pronta, mas que ele quer aprontá-la. Que uh, o Jesus não é um um Deus que vai esperar a pessoa merecer, né? Ele mesmo mereceu por nós e a gente só precisa tomar posse disso. Essa é a nossa realidade agora. Então, quando a gente passa essa verdade, qual que é o fim disso tudo? É quando você termina as de coisas boas, quando você ora por ela, evangeliza ela e convida ela para algo, para viver em igreja. É a oração de salvação. Você faz o apelo para que essa pessoa... É, aceite Jesus, aceite esse amor aceite esse Deus que não condena que não julga, mas que ama então, você pergunta, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você acredita que ele morreu por você, que ele é Deus, e você acredita que se você fizer uma oração, você está salvo, terá vida eterna? Se a resposta for sim, se for um choro, se for um gemido, mas o Espírito Santo disse que sim, você faz uma oração para essa pessoa, para que ela declare em voz alta que isso é verdade para a vida dela. Então, isso tudo termina com a pessoa sendo salva, uma alma tendo vida eterna e uma joia para sua coroa e galardão no céu. É muito simples. Eu tenho material disponível em PDF, tenho vídeos sobre cada verdade já prontos, de dois minutinhos cada. E também tenho é, fotinhas de Instagram, bem resumido, cada um desses sete. Pra qualquer pessoa que quiser, é só entrar em contato comigo ou pelo YouTube, ou pelo quem tem meus contatos, né? Instagram, WhatsApp, enfim, e eu vou mandar. A ideia, então, é que a gente aplique isso, porque é mais uma ferramenta que a gente tem pra falar de Deus pras pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te favoreça.